Calmos, nós aqui para esta floresta, tem busca dos Bogorbits. Olha, vem é aqui, estamos a chegar aos barbitos. Já aqui rixos, já aqui civilização. A alia dos Gorbits. Vou para a ponte, é? a ponte, sim. Vai para a Ilha Toxa E estamos aqui na Ilha Toxa roundabout straight on to Rua Don Pedro. Vamos aqui para a nossa ilha. Para a nossa não. Não quer morar aqui. É ao dia dos gorbitos. Vamos sair para a ilha dos gorbitos. Pouco falados, são muito os gorbitos. Olá, bem-vindos ao canal e hoje estamos aqui por Espanha no Monte da Tocha onde se encontra os famosos Gorbits. a aldeia Gorbits, vamos lá ver temos aqui um mapa para a aldeia dos Gorbits. temos aqui como é que é a rota, temos aí várias coisas Querem um parque infantil, vamos ver para onde é que fica Vamos lá, Já vamos nós neste dia chuvoso, o Kevin, e a Luciana ali atrás com o guarda-chuva dos, dos carrinhos Vamos à pergunta dos famosos gormites. grandes árvores e a aldeia fica para aí para aquele lado é, Estão a ver, vamos tentar achar a aldeia perdida dos gormites. aqui por terras espanholas, aqui nesta ilha a ilha dos Gorbites, de umas casas Vamos ver para onde é que ficará um Pestelado para aquele Mas para este Pode ser que seja ali A aldeia dos Gorbitz Ávores bem altas aqui estes Pinheiros Em busca Dá ali perdida dos Gorbites Gorbites Gorbit? É Gorbitz! É o nome! Vamos lá ver, mas parece que não. não é bem aqui, vamos lá ver se conseguimos deixar. Vamos nós aqui para esta floresta em busca dos Gorbites. Olha! É aqui! Estamos a chegar aos Gorbites. Já aqui rixos. Já aqui civilização. A aldeia dos Gorbitz, E estamos na parte de trás da, da casa das casas. Vamos lá ver a parte da frente das casas. O que é que temos aqui? A aldeia. Caça ao tesouro. Amigo. Seus amigos Gorbitz, Vamos lá ver a obsília. A ver a casa dos Gorbitz Castanhas, olha, temos aqui castanhas hein? Estão a ver castanhas? Que caraca! Olha, os gorbitos gostam de castanhas Olha gente ainda dá-se a picar Vamos abrir uma castanha Estão a ver como é que vem as castanhas? Crescendo das árvores, hein? Eu tenho aqui, se não preciso abrir Olha ali, tanta castanha Abre isso, não abriste? É, não Abre a castanha com os pés, estão a ver? Pronto, agora tem que ter um pi, veja como é que vês as castanhas Olha, bem assim, vamos lá para a aldeia dos Gorbites. Vamos passar. Cá estamos na aldeia dos Gorbites. E agora temos aqui a casa dos Gorbites. Não, aqui é a entrada. Temos aqui a entrada da casa do gorbit? Ali também. Mas estava ali outra? Vamos ver, meus amigos, a casa dos Gorbites. Culhada com coxinhas, a casa dos gormitos, é aqui dentro. Vamos ver. Estamos a ver aqui a casa da casa dos gormitos, Temos aqui uma janela. Dá ali para fora quando chegamos há pouco. Aqui temos outra janela. Temos partilhadinhas para eles meterem as coisas. Está um bocadinho escuro aqui dentro. Estão a ver ali. E aqui outra janela. Temos ali. Uma janela para o restante de casa dos Gormitos. Estão a ver ali as casas dos Gormitos onde tivemos. Te aqui tem as Castanheiras, deste lado. E aqui a porta dos Gormitos. e é ali. Acidinho para eles cheguem. Vamos já passar aqui por esta. Aqui é... vamos passar aqui por esta parte que é o túnel deles, para os Gormitos passarem. Para eles andarem. Eles são pequeninos, é que são grandes. Vamos passar por aqui. Ver aqui os gormites, Tem aqui a porta. Estão bem pequenininhos, não é que eles são pequeninos? aqui. Podes ver, Lúcia, passa aqui. Anda é, lá para aqui, que isto é fundo. Vem lá, aqui. Anda aqui. Eles são pequeninos, eles passam por aqui, por baixo. Podes vir? Que é grande. Vai passar lá, Lúcia. Ah, mas tu É, as casas de Gormitos. O negócio aqui? Vamos aqui, se assim, para for fora. Aquele dos do do Valério aqui. É, vamos tirar os anéis. É a aldeia dos gormites? Sim, agora está chegando. Abra lá a guarda-chuva, que é a mesma camarada. Vamos ver por aqui. É. Casa dos gorobites. Fica aqui a casa dos gorobites. Vale. Estou é. a ver olha ali, a casinha dos gorbitos. Estamos aqui na aldeia dos gorbitos. Gosta muito de se divertir. E andar, olha, temos aqui aldeia dos Gorbitos. Ah, tira -me lá uma fotografia aqui. Cama quebre me, mesmo me, para me, me filmar, depois já tiro fotos. Ah. Querem me lá fotos à Lucy. Ah, tá. Sim. A porta, não, só uma casa que abre, só aquela. É? É, as outras não todas fechadas. É só de coração. Só aquela que está aberta. Ah, tem... É a aldeia dos Gorbitos. Olha, que tá tão a Lucila fica aqui atrás com as castanhas, olha até, olha até cai, estão a ver como é que é o castanheiro, olha lá as castanhas, estão a ver essa é, idade, é, daqui que vem as castanhas. Os garbitos gostam muito de castanha, estão a ver, e a Lucila vai para as castanhinhas, olha, Abre mais uma com os pés, e vai ela, abri mais uma castanha, vai, com os pezinhos, ah vai, mais uma aberta. Prendi com os gormitos. <risos> Prendi com os gormitos, Gorbites. E, e este é o isto é um castanheiro, vem lá, bem alto, está carregadinho em castanhas. E o sino vai ver vai gorbites. Está ali, ali tem mais uma casinha. É isto é a aldeia, a está a chover, não podemos filmar assim muito, mas, mas pronto. Agora tão Para fazer aqui a parte final. Espero que tenham gostado aqui da aldeia dos gormites. Continua a ser utilizado aqui no canal, aqui por Espanha. Obrigado por assistir, seja feliz e não esqueça do sininho e se inscreveu o canal e continue a ver os nossos vídeos aqui por Espanha, por todo lado e por todo o mundo. Obrigado e até bom viagem para todos e até breve. Então o Cílio que é que cachorro da aldeia dos e das castanhas? É lindo! É lindo? Boa! E o Kevin, que é que achou? É bonito! É bonito? Essa palavra não pode ser dita? Sim! É do Senhor dos Anéis, sim, do Frodo! É as casinhas que parecem consumidas a 10. e há fome na morra. Já é, há fome na morra, repouso, é tanta castanha. Eles gostam muito de castanhas. Os garbites gostam muito de castanhas. Olha, vamos lá, está a chover. Está a chover muito. Já estamos estamos no início de setembro está um bocado chuvoso. Vamos embora. entre castanheiros e os garbites. Estamos na ilha.